Boa tarde Sophie, seja bem-vinda à nossa live de hoje Estamos esperando a nossa convidada Malaika para começar mais uma live do Reconexão Periferias Nessa terça-feira Malaika já está entrando na live para que a gente possa dar início à nossa conversa de hoje Olá! Olá, Malaika! Seja bem-vindo à nossa live. Tudo bem? Tudo ótimo, mana. E a senhora, como vai? Estamos indo, né? Caminhando. Importante que é pra frente que a gente deve andar, minha irmã. Com Sempre. certeza, com certeza. Bom, o pessoal tá entrando, mas acho que a gente já pode dar início... É, pelo menos as apresentações e a galera vai entrando enquanto a nossa conversa vai fluindo. Bom, gente, Sim. boa tarde a Mas todos e a todas e a bem. todos. Todo mundo compartilha que a conversa vai ser boa, hein? Vai ser babado. Exatamente. Compartilha que hoje vai ser uma tarde de babado aqui na Reconexão Periferias. Bom, meu nome é Ana Vitória. Eu sou estudante de Direito da Universidade Federal Rural do Semiárido em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Sou travesti, sou militante transfeminista. E desde o início da minha graduação sempre estive muito próxima não só do movimento trans, mas também do movimento estudantil. E basicamente foi por aí é, onde eu construí a, a minha identidade, a minha experiência trans dentro da universidade para além dela. né? E hoje o Reconexão me convidou para estar sendo a mediadora desse espaço maravilhoso que vai debater sobre como está a população LGBTQI+, nesse momento de pandemia. E como nossa super convidada para esse espaço lindo, nós, é, o Reconexão convidou a malaica que agora vai se apresentar para vocês, para que a gente possa bater um super papo e trazer um panorama assim, geral de como está a população LGBT nesse momento. Né? Então seja bem-vinda, malaica e por favor, se apresente. Obrigado, Ana. É... Gente, meu nome é Malaika SN. Eu sou drag queen daqui de Salvador. Faço parte do coletivo Afrobafo, né? Que é um coletivo que une a juventude negra, né? E sua diversidade. E a gente é composto desde mulheres cis, trans, homens gays, todos eles racializados, todas elas racializadas. E a gente trabalha através de uma integralidade das artes fim né, de promover aí algumas questões que giram em torno de como é esses atravessamentos, né, que os corpos pretos e LGBTs passam em um contexto aí internacional, porque é um debate que é globalizado, né. Então, é, basicamente é isso. Integro também outras coletividades, né, todas elas com meu trabalho em drag queen. É, além disso, também sou artista visual e dj de festas né, eletrônicas daqui da cidade. E é isso, eu agradeço muito também o convite do Reconexão Periferias para que a gente bata esse papo e troque essa conversa, porque eu acho que são assuntos de extrema necessidade e de extrema emergência, visto o período que a gente está, né, politicamente falando, pandemicamente falando, acho que é uma comunidade que já sofre muito no sentido de informação, acho que a... a o, a, a mídia, né, de uma maneira em geral, não se preocupa com essa veiculação de informação para esse tipo de comunidade e projetos como esse, através da internet e através do interesse né, de pessoas em estarem debatendo sobre isso. Torna isso possível. Então, axé e aplausos para a gente por estar levantando essas questões. É isso aí. É isso, gente. Então, vocês já viram que a gente está com uma convidada maravilhosa para esse espaço de hoje. Eu acho, Malaika, que a gente, a primeira coisa que é, poderia começar comentando nessa live é sobre esse mês de junho, né? Que é um mês de muita comemoração, em que tá lotado de lives aí no Instagram, no YouTube, em várias plataformas, falando sobre o mês do orgulho LGBT, LGBTQI+. E acho que a gente poderia começar exatamente batendo um papo sobre por que esse mês de junho, né? Que marco é esse do movimento LGBT? que faz com que a gente comemore tão intensamente, agora no 28 de junho, o nosso orgulho, a nossa vida, a nossa existência, né? Chique. É, é importante porque isso gira em torno daquele lugar também da ancestralidade, né? A gente, da gente entender que a luta, ela partiu já de algumas outras pessoas, com outras iniciativas, mas que giraram em torno dessa, dessa obtenção de direitos, né? Que a gente também precisa entender que o mês de orgulho é o mês da gente... Sempre lembrar que além né, de, da saída dos armários, do close, de tudo isso que é maravilhoso da comunidade, a gente também está inserido na sociedade, então também a gente precisa compreender que a gente vai lutar por nossos direitos e alguns deles vêm sendo conquistados e aí, né, como você falou, historicamente, por pelo movimento de Stonewall, né, e uma mulher trans, preta, ali à frente, botando a sua cara e reivindicando para uma sociedade mais justa e equânime para todo mundo, né, não é uma luta egoísta e egocêntrica, é um fardo que se carrega para que todas as outras existências e muitas outras, né, na sua amplitude aí da diversidade, consiga é, ter o que a gente vai chamar de liberdade, né, que o tópico ou não é um desejo que a gente tem. E é importante que as pessoas que estão nos acompanhando, é, Malaika, tenham a, a dimensão de que na década de 60, que foi quando aconteceu o Stonewall lá nos Estados Unidos, ser LGBT, ser homossexual era crime, né? era criminalizado praticamente em todos os estados americanos, assim como no Brasil, se não através da lei, mas por causa de um sistema moral profundo pelo qual nossa sociedade é fundada, então sujeitas como nós, sujeitos LGBTs no geral, não tinham nem espaços de convívio, não tinham sequer como sentar numa mesa de bar, como a gente pode hoje tomar uma cerveja e conversar sobre nossas vidas, e aí Stonewall começa exatamente com esse marco de revolução já desde o início, porque é a população LGBT ali batendo o pé, dizendo, não, nós vamos ocupar sim esse espaço, esse território também é nosso, e aí em um bairro lá em Nova York, que é o Village, ocupou-se por LGBTs e, e dentro desse bairro havia esse bairro chamado Stonewall, onde nós, sujeitos e sujeitas LGBTs, começamos a ocupar. E, obviamente, yes. isso gera repressão, né? Uhum. E é, uma, é assim, às vezes, a, eu sou uma pessoa que a retórica às vezes me incomoda um pouco, mas existem situações que a gente precisa evocá-la. É, Stonewall é o um marco porque assim, a nível de revolução A gente precisa entender o que é também que a gente constrói Através de, de um processo né, de revolução Porque eu vejo que no Brasil, por exemplo Existe um movimento muito de ocupação de ruas E às vezes nem todo mundo tem uma consciência plena De que tipo de ocupação é essa que está se fazendo E do que é que está se reivindicando necessariamente Stonewall foi uma revolução que girou em cima de uma objetividade né, da, da, da do movimento. Assim, A gente está lutando por ser gente. a gente está falando que a gente quer se libertar de um sistema como você trouxe, né, de um patriarcado cisnormativo que está nos silenciando e está nos matando, literalmente, sabe? Indireta ou diretamente. E é é uma luta que ainda se faz necessária porque se hoje a gente for pensar, sobretudo no território africano, existem muitos países que ainda têm a, a, a, a criminalização né, da, de do fato de você ser pertencente a essa comunidade LGBT. As pessoas ainda morrem por medidas institucionais, né? Aqui no Brasil, por uma necropolítica, lá por um projeto retro, né, de retrocesso a nível de pensamento social, é, que não engloba. As pessoas ainda estão passando por isso. Então, é uma luta que a gente precisa fazer e entender essa universalização também desse discurso para não se fechar nesses processos... É, às vezes, né, muito locais e, e, e esquecer da dimensão que a gente pode ter através dessas micropolíticas. Né? É, é, é sempre entender essa conexão. Com certeza, malaica e, e acho que isso que você coloca é muito importante, no sentido de que a gente tem que compreender também as estruturas que, que estão por trás desses processos. né. A gente está falando... Por exemplo, da sociedade brasileira, da sociedade americana De sociedades que foram fundadas em princípios estruturantes Que são racistas, que são capitalistas, que são patriarcais, misóginos Então os corpos que nascem dentro dessas sociedades Passam por processos de opressão Que os tiram direitos básicos Como, por exemplo, o direito à vida O direito à existência digna Que é o que nós passamos ainda hoje no Brasil né? é, eu tenho a gente tem isso como plano de fundo eu tenho uma, essa leitura assim, né, de quando a gente vai para o um embate, né, que a gente faz essa, essa contestação na rua, como a partir de um bar, né, no mal, mas entendendo esse essa esse entorno também disso, corpos dissidentes, né, LGBTs, tem uma relação com a rua também que é muito específica, né. A rua é um lugar de disputa, de narrativa, né. É, ela é um espaço que também nos, li, nos dá autonomia de algum de algum modo. Eu, pelo menos, assim, tenho uma experiência construtiva muito grande com esse, esse front, né, de estar tá na rua trabalhando mesmo. Eu gosto, é uma coisa que eu, me faz bem, sabe? E não estou aqui falando de prostituição necessariamente, mas sim de ter a rua como um espaço possível de trabalho e de relação, né? Isso é um fato. E esse movimento marginal, né, é e marginal eu vou chamar porque somos uma margem na sociedade, se a gente for pensar a nível de... Que direito nós temos é essa pressão no centro, né? Nos grandes centros de poder, seja ele político, econômico, é, educativo, seja lá o que for, nessas instituições. Eu sinto que no Brasil a gente está começando a desenhar uma possibilidade disso e que vem aí de lutas, né? Históricas, pensando esse lugar dessa resistência LGBT, né? A gente tem. É, desde grupos e iniciativas que eu acho que em, em trabalhos, né, muito específicos locais, já trazem esse sentido de conscientização que é o que eu falo, né? A revolução ela precisa estar engatada em um projeto político, pedagógico e arte educativa é o que eu acredito. É... Você precisa linkar vários eixos, né? Então tem vários grupos, ONGs, iniciativas, coletivos, é, grupos artísticos, seja lá como chamem no Brasil, que já começa a implantar um pouco desse pensamento, né? Transfeminista, é, decolonial. É, e etc, para começar a ensaiar essa possível revolução, assim mesmo, que foi sabotada, por exemplo, na Revolução dos Búzios, se a gente for par parar para pensar na independência do Brasil, mas que aconteceu muito bem em Palmares, no sentido de aquilombamento, sabe? E que ali, eu, eu também entendo que ali, naquele quilombo, deveriam existir pessoas LGBTs, né com certeza, naquela vivência, e que também, de alguma maneira, contribuíram para que esse processo fosse construído, né? Junto, em conjunto de sociedade Que aquilombamento é isso também Sim E, e Malaí, é esse, esse Esses grupos que se organizaram Lá na década de 60, a gente sabe que Foram vários grupos organizados Não apenas a população LGBT Mas também grupo de mulheres, o movimento hippie por mais é, é Liberdade sexual, movimento antirracista E aqui no Brasil, na ditadura Militar também aconteceu algo parecido né Uma articulação desses grupos mesmo que não seja da forma que é hoje, numa perspectiva é, de fato pensada, sentada, como é hoje, era realmente algo mais empurrado pela própria estrutura da sociedade, né? pela própria condição que estava sendo dada àqueles coletivos. E eu queria que você comentasse um pouco sobre como foi aqui no Brasil esse processo, né? Ali no final da década de 70, ainda na ditadura, como é que esse movimento LGBT incipiente no Brasil se organizou é, em um momento tão delicado como a ditadura militar que a gente enfrenta, né? E que, obviamente, a gente sabe, como você muito bem colocou, que essa necropolítica de Estado mata corpos muito específicos, né? E determina a forma que esses corpos vão morrer. E, e é isso, assim. É... Então, o que é que eu penso? Eu acho que, a, a partir do momento que se estipula no Brasil, né? É que isso é um projeto que, na verdade, precede a ditadura, porque a gente vai entender aí a chegada né, da coroa portuguesa no Brasil também como um elemento constituinte para entender a sociedade como foi construída a partir disso. Né? É, a gente passa por um processo anterior à ditadura, que é um processo básico de educação, que é o da tabula rasa, implantado pelos jesuítas, que é você considerar uma outra pessoa vazia e você inserir nela um processo de conhecimento, ignorando toda a trajetória dela e esvaziando totalmente né a sua essência e, seu, seu, e suas subjetividades. É, Para mim, antes de pensar já né a, a, a ditadura, esse momento de organização dos LGBTs nesse processo, a gente já precisa entender esse, que aí a gente vai ter né, as Tibiras, Chica Manicongo, muito antes também de tudo isso. É, que se organizaram de algum jeito ali em suas comunidades, aí tem grupos, né, aqui em Salvador, por exemplo, tem um pesquisador que é uma bicha preta, Tiago Romero, que vai pesquisar esse lugar das quimbandas, de Congo e tudo mais, e um outro grupo que chama o coletivo das Lilites, que vai trabalhar com essa pesquisa das tibiras, né, aí no lugar de uma narrativa é, brasileira, né, precedendo a chegada dos portugueses, é, nativo brasileira, né e o que é que acontece esses grupos eu acho que a maior parte deles só do fato de ter sobrevivido de alguma maneira e conseguindo implementar o seu conhecimento de forma que hoje a gente tenha né noção disso isso para mim já é uma grande estratégia né que é sempre de você entender que é a gente precisa passar adiante legados porque muita coisa do que a gente faz a gente não vai estar nem viva para ver se, né? Provavelmente a nível de mudança assim. Então uhum. eu acho que precisamos entender que o fato de já um estarmos vivas e operando para que mais outras irmãs estejam também vivas e conscientes, né? Trabalhando, enfim, ou de alguma maneira produzindo conhecimento, produzindo o que seja, é mandando vida. Eu acho que isso já é uma estratégia de revolução extremamente importante, e que às vezes a gente não dimensiona a, a, a importância que é isso, mas no momento do pandêmico que a gente está, sobretudo hoje, como estamos com saudade de abraçar, de estar próximo né, de amigas e pessoas íntimas que nós tínhamos, né? olha só como faz falta. E acho que é esse sentimento que a gente também precisa nutrir para o resto da vida e sempre pensar, né, que é a maior revolução é mantermos né, nossa mente ativa, produzente e estendermos isso às nossas semelhantes. Né, conscientizando e fazendo com que elas também reproduzam isso para as suas outras, né? Isso é o é, é o básico, eu acho. A nível de pensamento revolucionário que eu acudi É porque com no Brasil, certeza. eu acho que a mudança, isso a Haddad já trouxe também, né? Se a gente não tivesse essa merda de presidente aí chamado Bolsonaro, bicho. É, a gente já tem com certeza... E aqui não estou fazendo uma venda partidária nem finalizando, né? essa política brasileira, mas eu acredito que a DAT, né tinha um projeto educacional, tinha um projeto é, é, de entender que a mudança do Brasil também ele precisava ser filosófica e educativa, que a gente poderia estar com um país muito melhor, né, enfrentando inclusive a pandemia de uma maneira muito mais consciente, mas a gente não tem. Né? Então, cada vez mais a gente vai precisar educar fora das instituições, porque as instituições Estão, né, ocupadas lutar para ocupar cargo de poder dentro dessas instituições, né? Estamos em ano aí de eleição, não sabemos o que, é que vai acontecer ainda. Mas acho que é conscientizar a nossa de perceber como é importante também, né, esse lugar do voto, esse lugar de um democrático que é legítimo. Que vivemos uma democracia, embora esteja implantado um, um genocídio no poder, né? Mas a gente ainda precisa compreender esse poder democrático que o tópico ou não, ele a nível de Constituição, ele é legítimo e através dele revolucionar também. Porque é, olha, a gente vai votar nas manas trans, a gente vai votar nas manas trans, a gente vai votar nas manas que precisam estar lá dentro porque se não tiver, enquanto tiver patriarcado normativo branco quando poder, a gente não vai ver tanta revolução. Entendeu? A gente não vai ver revolução nenhuma, na verdade. A gente vai ver uma manutenção aí do poder da coroa. né A gente vive uma crise que a gente desde desde a nível de poder no, no país. Não podemos esquecer. Eu acho que a gente tem tem visto nos últimos anos, Malaika, aqui no Brasil, esse, esse discurso né do ódio à política, da rejeição a tudo que for político e o movimento LGBT, sobretudo, não pode cair nesse erro, né, não pode cair nessa ideia de que o poder não é um lugar de disputa. Pelo contrário, a gente tem tá. que sim lutar esses, lutar por esses lugares que nos foram roubados durante muitos e muitos anos, né, porque... Querendo ou não, a gente viu que nos anos de governos progressistas, dos governos petistas no Brasil, foi o momento em que esses corpos, como você coloca dissidentes, corpos marginalizados, corpos que sempre estiveram à margem do Estado democrático, né, supostamente democrático, tiveram pela primeira vez voz. Inclusive, para nós travestis, foi em 2014, a primeira vez, por exemplo, que... 2004, perdão, a primeira vez que a gente conseguiu ocupar o Congresso, né? Na campanha uhum. Travesti a é Respeito, então... A gente vem de uma política de extermínio do Estado, em que a gente é morta é, desde, como você coloca, desde o processo de colonização desse país, depois de maneira muito intensa nos anos da ditadura, e só em 2004, há pouquíssimos anos atrás, que a gente consegue ter voz. E foi através do governo Lula, foi através dos governos progressistas do nosso país. Então, as LGBTs, pelo amor de já, não, não neguem a política compreendam a limitação das instituições porque, de fato, elas também são burguesas, de fato, elas também foram construídas para a manutenção de um poder, para a manutenção de uma estrutura, mas a gente precisa ocupar esse espaço porque a nossa representatividade, os nossos corpos nesses lugares importam muito e salvam vidas, né? Então, acho que isso é muito bom, Malaika, que você coloca nesse sentido, porque é, a negação da política nos faz também estar no cenário que a gente se encontra hoje, né? De um governo fascista, de um governo profundamente racista, LGBTfóbico, misógino, em que nós todas nos okay. vemos praticamente ah, atônitas. Uhum. As pessoas também precisam compreender, é porque no Brasil a gente não tem, primeiro, né, eu, eu sou, continuando, né, eu tenho uma questão que eu deveria estar tá formada já em licenciatura em, em, em artes, mas aí por conta né, também de crise, esse babado, a, a universidade deu aquele tempo, e o que é que acontece? É... A gente precisa entender o eixo educativo que nos fundamenta, né? A gente passa por um processo em educação também que a gente não vai ter nas escolas um processo que vai ensinar política, entendeu? É, vai ter ali estudos sociais, depois geografia, história, mas a gente não tem uma educação política a nível de conseguir compreender o que é a política na sua essência, que é simplesmente o seu poder de decisão a nível de construir uma sociedade que você quer acreditar e que você quer propor. Então, a política ela gira em torno disso. No Brasil, a gente tem um grande problema que, às vezes, é essa necessária... Como é? Essa, esse vínculo, na verdade, né é compulsório que as pessoas fazem de entender política sobre o eixo partidário, enquanto eu acho que isso é o maior engano que uma pessoa pode fazer. Né? Porque a gente precisa entender que, sim, existem os partidos, existem a, a, a, as organizações, mas existe um pensamento também, né? Que vamos entender o pensamento e não o nome, sabe? E se você consegue assimilar isso, você vai entender tanto o projeto que está sendo proposto, quanto entender como é que você pode participar para fazer com que esse projeto aconteça, né? A nível de, de cidadão. É, é, esse é o babado, né? Que a gente é, não tem... Essa, a, a juve, e ainda é uma juventude que, às vezes está perdida na própria, nas próprias questões, né, em volta da, da, da constituição de identidade, às vezes da constituição da própria sobrevivência, né, no caso aí do, do de juventude negra, trazendo esse recorte dessa comunidade LGBT, e que, para o momento que a gente está, assimilar tudo isso, né, tanto nesse sentido de que postura assumir politicamente, quanto quem eu sou no mundo, está cruzado. Então, eu acho que a juventude ela também está nessa encruzilhada, hoje em dia, sabe? De como é que eu vou resolver questões de ordem assim extremamente fundamentais a nível de, de, de sociedade, mas eu também estou aqui atravessando momentos de compreensão de quem eu sou, né? Nós vamos... Se trouxe de 2004, esse lugar da, da, das travestis conseguirem chegar no Congresso, a gente tem um processo de evolução também de uma conscientização de uma negritude, de uma conscientização de um lugar né de gênero, de sexualidade, que é muito recente, de novo, a gente também... outra coisa que a gente não debate a nível de escola e de projeto educativo é educação sexual e diversidade. A gente não trata disso na escola, nem nas famílias, que são duas instituições primordiais e básicas para se pensar a educação. Né? É... Não se debate isso nesses dois lugares. Então, onde é que a gente vai aprender? Na rua, nas ONGs, nas organizações, que é o que a gente vinha falado, né? Como é importante isso aqui dessa live, como é importante qualquer e toda iniciativa feita por um corpo dissidente, né? Sexo dissidente para poder educar e conscientizar. Porque isso, para mim, é a maior revolução. Falar sobre, comunicar e educar. A gente precisa entender é, política nesse sentido também. Sacou? Sim, com certeza. Essa, existe essa dificuldade gigantesca, de fato, da gente debater gênero, da, da gente debater sexualidade. né? Todo, tudo que, é, dentro do legislativo, fala sobre sexualidade hoje é dentro dessa perspectiva de família que a gente tem, formada por um homem, por uma mulher, né? uma sexualidade... E voltada simplesmente para a reprodução. Então, existe um, um, um, um vácuo muito grande dentro desse debate, né? não só dentro das escolas, mas também dentro das universidades, dentro da nossa estrutura. Né? A estrutura ela não, não permite que esse debate avance. Isso faz com que a gente permaneça vivendo, por exemplo, no quinto país que mais mata mulheres no mundo inteiro. Exatamente porque a gente não consegue debater gênero, a gente não consegue debater a condição do corpo da mulher hoje no Brasil, não consegue debater... A construção de corpos que não estejam dentro de uma normativa hetero cisgênera. Né? Então, qualquer performatividade, qualquer forma de demonstrar sua sexualidade, sua identidade que fuja desse novelo patriarcal, desse novelo cisgênero, vai sofrer violência. Né? Então, vai fomentar esses dados que a gente tem de assassinato de corpos LGBTs e, como você bem coloca, em especial, corpos negros, porque são esses corpos que mais morrem Hoje... Hoje, por exemplo, no Brasil, a gente ainda é o país que mais mata pessoas trans, travestis, no mundo inteiro, mas é importante que a gente pontue que, dentro desses dados, 80% desses corpos que são assassinados são corpos pretos, são corpos negros. Então, isso é muito importante para que a gente reflita quem é que o Estado está exterminando, né? Como você Sim. colocou a, alguns minutos atrás, pelo que essa necropolítica está... O que, que essa necropolítica está fazendo, né? Quem é que essa necropolítica está exterminando em nosso país? E tem um babado que, assim, também existe uma narrativa para os corpos negros, né? Que sempre é, necessariamente está atrelado ou a uma criminalização compulsória ou ao extermínio, né? E a criminalização compulsória, ela é um extermínio. Né? É um, é um etnocídio, enfim. É uma série de coisas que você encarcerar uma vida nesse sistema penitenciário que a gente também está falando, por mais que ela cometa, de fato, né, um delito é uma medida punitiva, né, que é o que a gente estava falando. Não vai girar em torno de uma construção, né? vai girar em torno de um extermínio total. Isso é uma narrativa que é comum. Agora, o que, é que a gente talvez nunca se atende também é pensar o paralelo a isso. Que é como essa mesma juventude preta, como essa mesma juventude é, racializada, porque aí também vou inserir aqui, né? não no lugar de fala nem falando sobre, mas é um lugar que a gente precisa ter atenção, porque existe uma juventude também indígena no Brasil, existe uma juventude né, que é racializada e que muitas das vezes né, binariza-se também o debate racial entre pretos e brancos e Sim. esquece quem já se estava nessa terra. Né? Então acho que existem essas juventudes que elas estão é, criando muito também e criando sobre nossa, sobre, condi sobre condições que, enfim, acho que todo mundo aí que tem o um mínimo de... Né, consciência também que pesquisa E que se interessa sobre o assunto né, é, Do que a gente está tratando Sabe que a condição né, é, Tanto de uma vivência periférica Quanto de uma vivência, acredito, em aldeia é, Vai atravessar algumas questões A nível de acesso né, à informação, acesso à educação Acesso a é, coisas básicas Como saneamento básico E uma série de outras coisas né? E ainda nessas condições Existe uma juventude pulsante, criativa Que consegue desenvolver projetos ideias aí de esse projeto que a gente está aqui falando hoje AfroBafo é muito fruto disso também que eu gosto sempre de reverter um pouco essa essa essa conversa quando se fala da do extermínio não por diminuir mas assim porque isso é um lugar muito doloroso parte da retórica né quando a gente evoca, é, é, é lembrar disso de um lugar de, nossa, a gente precisa mudar urgentemente essas estatísticas e ao mesmo tempo nos conecta com a dor muito profunda, que é a de quase uma paralisia, por mais sabermos que estamos fazendo projetos para tentar né, mudar essas estatísticas, isso é a nossa grande luta também. Mas, é, em contraponto, eu sempre trago isso, né, de como essa juventude que também está sendo exterminada, perseguida, e além de tudo isso, vive em condições, às vezes, né, de extrema precariedade, a nível de, de, de, de, de direitos básicos mesmo, é, conseguem criar coisas incríveis também, e que às vezes o Estado, as instituições, ou até a organização, né, de uma maneira geral, social, tem compreensão, mas não incentiva ou não dá, sabe, um apoio em detrimento de apoiar é, grandes causas, artistas, enfim, no sentido de, de, de hype, né? E não tá olhando ao seu entorno. Porque isso também é uma questão aí da comunidade LGBT. Gente, vamos olhar para nossas manas do lado, vamos ver o que é que está nos circundando, sabe? Às vezes você ama tanto Fulano, Beltrana, mas assim, vamos também entender nossos entornos e o que é que nos afeta ao nosso redor, porque isso nos constitui também, né? E às vezes a gente não dá tanta relevância a isso, né? E aí quando perde, aí a gente vê, né, casos como o jovem Miguel, João e uma série de outras crianças que são aí dói, aí mobiliza, sabe? Não, a gente precisa entender e respeitar essas vidas também na sua plena existência e fomentar que. Sabe? Tipo, porque se sensibilizar só a partir da dor e da perda. É muito difícil, é muito doloroso. A gente precisa sensibilizar a partir de projetos construtivos também, né? Para que a gente reduza essa dor da perda que nos move a mudar, né? Com certeza. Aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem uma ONG chamada Transparência, né? Que é uma ONG presidida pela uma companheira minha maravilhosa, travesti Rebeca de França, e pela qual eu sou membro também. A Transparência tem feito um projeto muito bonito, no sentido do que você coloca, sabe, desse descaso do Estado uhum. frente às nossas existências, frente aos nossos corpos, a Transparência fez um, uma uhum. grande distribuição de cesta básica para várias meninas, meninos e experiências travestis gêneros aqui do Rio Grande do Norte, exatamente, é, trouxe para esses sujeitos, sujeitas e sujeitos a garantia da vida, né, a garantia da existência básica num momento como esse, porque eu acho que a gente esquece, né? Dependendo do local que a gente está, do, dos acessos que a gente tem, a gente esquece que existem pessoas que não conseguem ainda comer. Que Quando a gente fala, por exemplo, dessa população específica da população trans, segundo a Antra, a gente tem 92% da nossa população na prostituição, né? E como é que fica essas profissionais do sexo, essas profissionais do mercado informal no momento começo da pandemia? E aí, falando sobre esses acessos, Malaika, é, que você colocou da necessidade do Estado, uhum. do governo, ter essa atenção para corpos como os nossos e, e para outros corpos que também estão em estado de marginalização, é, eu queria que você falasse também com a gente um pouquinho sobre quais são os avanços que você tem visto nos últimos anos. Porque apesar da gente ser a população ainda que... as populações que ainda mais morrem no Brasil... Que acredito que nesses últimos anos a gente teve alguns avanços, né? Algum, algumas legislações E se essas legislações de fato conseguiram alterar é, o nosso bem-estar, o nosso acesso a, a, a direitos básicos Como por exemplo a dignidade da pessoa humana, que infelizmente muitos de nós não temos né? Quando a gente fala de um país que existem pessoas que sequer ainda têm o direito ao nome né? Que não consegue ter o hum. direito a uma casa, a moradia, não consegue ter direito à educação básica de qualidade, educação nem direito ao acesso à Sim. saúde, por exemplo, é, queria saber que avanços são esses, né, que talvez a gente tenha conquistado, mas quais são também os obstáculos que, que existem para que esses direitos sejam um efetivados na nossa vida, né, para que esse encarceramento da população negra termine, para que esse assassinato da, da população trans também diminua, para que a violência doméstica contra as mulheres é, não seja mais uma realidade, né, porque ainda é. Mana, isso é uma É um projeto que pensar uma resposta, assim, é muito bafo porque são muitas complexidades, né, que envolvem, assim, muitas, muitas questões, né. É, a mulher no Brasil passa por problemas seríssimos a nível, né, de vários atravessamentos, desde o seu eixo domiciliar até o seu eixo de trabalho, né até o seu direito de ir, ir e vir. Então ela tem ali um, uma série de atravessamentos que são extremamente densos e banalizados né, por um sistema aí legislativo e moral. Né? A gente precisa entender essas duas esferas e uma legitima a outra que aconteça. Então, nesse sentido né, desse direito, eu acredito muito numa corrente transfeminista que é, de novo, de expandirmos essa compreensão de não reproduzirmos em alguma esfera misoginias, né? e nem começar a, quer dizer, e, na verdade, começar a desenhar a possibilidade de desmarginalizar a imagem da mulher, né? assim, E de subalternizá-la. Eu acho que isso é um primeiro passo a nível muito básico, assim. É já não começar a se relacionar né, com o feminino a partir dessa lógica de subalternidade, porque isso é uma premissa básica que vai sustentar toda essa desigualdade. Né? E aí, com certeza. É, Inclusive é um tem uma, uma frase, malaica que eu gosto muito, eu sou pesquisadora marxista também, tem uma, uma frase do Engels, é, que eu gosto não, né, mas é uma frase que me faz compreender muitas das relações que a gente vive hoje, em que ele coloca lá no livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, que a, a, o primeiro antagonismo de classe da história da humanidade foi exatamente essa subordinação do corpo da mulher ao corpo do homem, né? E que isso teria acontecido simultaneamente à instauração da propriedade privada. Isso nos faz refletir como aqueles é porque, princípios estruturantes é força, eles né? estão interligados, né? O patriarcado essa... ele sempre tem essa função de dar suporte enquanto o patriarcado ele é a instituição, né? O patriarcado ele precisa gerir, ele precisa é, estar no poder, enquanto a, o matriarcado reservou-se o lugar de preparar né, o descanso, estar ali no suporte, sempre é, é, é, é esse né, suporte para ele. Então, isso é uma lógica constituinte a nível de filosofia mesmo global. Aí o que precisa se mudar é essa lógica, se reverter completamente. E isso só vai se dar nisso que a gente falou, né? de subalterniza a imagem do feminino, porque ele não está é, posto, né, essa, esse conceito não está posto para servir ao macho, nem né, ao patriarcado, está para existir enquanto uma, né, uma, né, uma essência feminina e não para servir ao macho, entende? não para servir ao patriarcado. O feminino não é sinônimo disso, é uma outra coisa muito mais né, ampla, complexa e divergente da ideia que se colocou no mundo, que é essa feminilidade. Isso tudo vai fundamentar a misoginia vai fundamentar todo e aí vai vindo as esferas né e não setorizando nem estratificando mas aí vem como debater a espera a raça da mesma maneira para de a imagem da pessoa preta gente gente preta não é me, né não é menos é, é, é, nada gente preta gente preta seja entendeu gente branca gente branca Índia Índia e beijo, para de ficar atribuindo para a à imagem das pessoas, porque isso é, é, é, é o básico, que isso é a base da reprodução. Todo mundo também fala, ah, ninguém a gente... a gente, a gente é, não, não, não, não quis, sabe fazer, mas reproduziu. E reproduziu porque está no seu subjetivo, está no seu interno, entendeu? Você vai estar tá andando na rua e você vê uma pessoa racializada de noite, é autossíntico automaticamente inclusive a gente às vezes faz isso entre a gente mesmo. então é pra ir, tá ir tá e desmarginalizando essa imagem tá isso é um exercício mesmo tem que ser feito. ao mesmo passo que a nível de aí é né, na esfera de empresários pessoas que trabalham ou que gerem negócios instituições contratam pessoas negras mulheres pessoas trans pessoas lgbt para trabalhar seu negócio porque são pessoas como qualquer outra e vai estudar e que vai ter capacitação e vai ser tudo isso então, é, é romper a lógica básica do preconceito mesmo sabe não sei se Sim. é romântico em algum nível, mas é o que eu realmente acredito é a mudança que eu acredito, sabe, que é mudar a compreensão mesmo de como a sociedade está se enxergando né e é duro quando a gente percebe que essas violências elas são institucionalizadas né Malaika oh que o próprio Estado, que o próprio judiciário prevê isso, quando a gente estava falando da violência contra as mulheres especificamente, eu lembrei, por exemplo, de uma coisa que é um absurdo e muitas pessoas não sabem, mas é, até o Código Civil anterior a esse agora, o de 1912, existia um capítulo Chegou, fiquei que nervosa um dever. Ponto. <risos> Existia um capítulo que tinha como título dever conjugal Em que nada mais, nada menos previa o direito do homem Realizar um estupro conjugal com sua mulher Então o Estado, o Judiciário, nossas leis, a nossa estrutura Fomenta essas violências uhum. contra esses corpos né? Isso é, é chocante isso, isso reverbera diretamente numa coisa que você acabou de colocar No mercado de trabalho, de como nossa, nossos corpos vão estar também Dentro dessa exploração do capitalismo né? Dentro dessa exploração do trabalho em si que tem uma divisão sexual, que tem uma divisão uma divisão de raça, tem uma divisão é, de classes é, também muito Sim. profunda, né? Porque é isso, né? A gente, aí de novo, pegando esse paralelo né, da escola, o nível de evasão no ensino básico de pessoas também né, racializadas e LGBTs é altíssimo. Né? A gente sabe... Eu trabalhei, ensinei turma de terceiro ano no projeto do PIBID da universidade aqui... É, como professora de artes, né? E no próprio projeto eu já enfrentava algumas dificuldades por trabalhar gênero, sexualidade e arte entrelaçada e por ser drag, né? Então eu tentava levar isso para a sala é, e fazer. Então ali já, já Ela tinha. Ela pensava já. É... <risos> e ali já tinha uma série de, de atravessamentos, por exemplo, com minha coordenadora, para entender isso. Então o que é que eu comecei a. a... A refletir, né? Como é que a gente vai. É, eu não tenho muito interesse em trabalhar com educação formal e, a partir disso, mudei, migrei, né? Para entender oficinas, para entender essa iniciativa com, com ONGs e, e tudo mais. Me recapture a pergunta de novo, minha irmã, só para poder fazer o, o link, porque. Eu não lembro Era falando o sobre como, essas, como as instituições ah, né, reproduzem essas violências né, e a empregabilidade. Isso, isso. E aí, é, nesse momento da, da ali dando aula, eu percebia que, por exemplo, no ciclo letivo, algumas pessoas né, que eu nitidamente percebia, eram jovens já de 17 anos, não iam mais para a aula, não frequentavam a caderneta e eram LGBTs e racializados. Saiu empregabilidade para essa pessoa, como é que vai ficar, né? Ela não vai conseguir ser inserida e o Estado vai dizer que é porque ela não tem um diploma e etc. Mas esse mesmo Estado não está pensando nessa educação básica a nível de ministério né, da, da educação, numa esfera federal e nas outras esferas, as secretarias de educação. Não estão pensando projetos né, político pedagógicos para poder inserir essa mesma galera e formar elas para que elas se insiram no mercado de trabalho. Então é um ciclo vicioso, é, que atravessa de novo várias questões. A gente estava falando, eu insisto muito isso, Ana, na lugar da educação, sempre para justificar as coisas, porque a gente fala muito sobre gênero, a gente fala muito sobre esse lugar do LGBT, né? Mas esquece, às vezes, de falar da infância e de como o processo educativo que a gente passa é, fundamenta muito as coisas que a gente Com vai certeza. atravessar na nossa, no nosso amadurecimento e na nossa juventude, entendeu? A gente, eu, eu acredito muito que existe um trabalho a ser feito já nessa etapa, que deveria estar sendo debatido há muito tempo a nível de, de projeto educativo nacional, sabe? Mas que não está, não está é, tá, e não sei quando é que vai mudar, entende? E com esse panorama que a gente está atravessando. Tinha já, que aí gira muito em torno disso também, que perguntou, perguntou, né, de como é que é, eu enxergo essas medidas nos últimos tempos que vem sendo né, tomadas e tudo mais, eu acho que existe um movimento muito grande né, no legislativo para tentar implementar cada vez mais projetos. É, vide aí a lei 1089, aí falando né, de ensino da cultura negra, a priori, que virou a 2000, e pouco, não vou lembrar agora, que interior a cultura indígena nesse sentido de constituição de identidade. Foi um avanço. Temos aí a criminalização da LGBTfobia, sacou? que também eu acho que é um avanço, mas a gente sabe que a nível da operação dessas leis, Vamos encontrar bastantes entraves que aí vão girar todos em torno em torno disso, né? De pessoas que não têm uma educação sexual e de diversidade, tendo que gerir processos que vão estar tá em torno disso, dessas questões. Então, como é que a gente vai fazer? Sabe? É como se a pessoa que pegasse a, a, a, a o processo para avaliar, ela não tem habilitação para poder tratar, porque ela não passa por aqueles atravessamentos. Então, eu acho que a gente precisa criar mais órgãos específicos, a gente também precisa. É, de novo, né, através dessas ocupações no, no sistema de poder, de aumentar esse movimento para outras é, é, é, secretarias, que estejam ou, ou, ou iniciativas, entendeu? Ou, ou e projetos legislativos que aconteçam e que tenham na espera também da execução pessoas que esteja habilitadas para fazer isso. E uma coisa que é importante a gente colocar também, né? essa dificuldade do poder legislativo falar sobre nossas vidas, né, legislar sobre nossas vidas e trazer avanços para que essas violências parem de acontecer a gente vê que nesses últimos anos praticamente todos os direitos que a gente consegue são através do Supremo Tribunal Federal né? e um ativismo, de um ativismo do judiciário que deveria ser desnecessário, porque a gente deveria ter um congresso que conseguisse desenvolver projetos de leis, leis que realmente Entendo. conseguissem alterar a condição que nós vivemos hoje, mas infelizmente não é porque a gente tem que refletir sobre quem está ocupando esse congresso quem são essas pessoas que estão ocupando esse congresso? A gente sabe quem são, são homens, brancos, heterossexuais, cisgênero, é, todos é de grandes poxa. elites brasileiras, religiosos, latifundiários. A gente tem uma representação só de 15% de mulheres no congresso. E outra coisa que a gente tem que refletir sobre quem são essas mulheres também, porque a gente não precisa só de mulheres, a gente precisa de mulheres feministas, mulheres que de fato estejam dentro das causas Sim. sociais. Então, há uma dificuldade de fato, de que sejam desenvolvidas leis, leis. Isso que você coloca da criminalização no ano passado, né, em 2019, é um marco para nós LGBTs, é algo simbolicamente muito potente, mas que a gente sabe que é ineficiente em muitos momentos. Porque não é uma lei pensada para nós, não é uma lei que con consegue dar conta da complexidade que é a realidade dos LGBTs hoje no Brasil. Não há um pensamento sobre as políticas públicas por trás dela, não há uma... é uma lei basicamente que penaliza, e a gente sabe que esse estado penal não funciona. A gente precisa de política pública, a gente precisa de pensar sobre como reeducar esses autores dessas violências, né? De como proteger as vítimas e e por aí vai. Então, é, a gente tem avanços simbólicos, mas ao mesmo tempo esses e avanços reeducar. apontam para outros desafios, né? Ou também uma ideia aí que é importantíssima a gente tratar, que é muitas das vezes o trabalho de, de, de concentração social ou de ativismo, né? é deixado para que pessoas que não estão dentro das instituições trabalharem. E isso requer tempo, isso é gasto, tanto físico, né, quanto material, quanto simbólico, quanto energético. E o que a gente precisa entender é que o Estado precisa assumir também esse compromisso, entendeu, com essas organizações ou com, enfim, qualquer outra, já que ele não cria vamos mapear quem já está trabalhando com isso e fomentar e abrir um incentivo e entender como a gente se relaciona e se aproxima desses projetos também. Porque as coisas às vezes comparecem, Que há um engessamento né, burocrático também que é muito grande. Então, assim, mesmo que... Que é o que acho que a gente está tratando. Existe uma legislação que foi aprovada, mas na sua executabilidade vai enfrentar uma série de entraves, né? Mas, já que você não vai dar conta de criar um projeto do zero... É de, um, é de uma lógica né, você também entender que existe um mapeamento de outras organizações e outros tra né, trabalhadoras e trabalhadores aí que fazem um trabalho que você pode estar tá se aproximando deles e entender como é que você vai colaborar. Porque, às vezes, é, enfim, a gente consegue vincular tanto é, campanhas de conscientização e de educação muito melhor do que é, o que é vinculado pelo próprio... Né, é, é, é, é, pela próprio movimento hegemônico, né? seja ele midiático, seja lá o que for. Porque são projetos que nascem de uma vivência, de uma especificidade que não vai passar por determinados filtros, até que você me entende. Tá bom? É, uma, é, é um lugar que vale comunicar a partir da experiência do corpo que atravessa aquela questão. Né? É, esse é, é, é uma coisa que também é muito emergencial. Né? Entender como é que esses links, essas colaborações, como é que essas trocas, elas podem ser efetivas e sair só de um lugar, de um trabalho que vai ser sempre atrelado a uma solidariedade ou a um lugar né, que é exclusivamente afetuoso, mas que é um trabalho, é uma demanda, sabe? É, é uma perspectiva que também ela é direcionada para a mudança da vida das pessoas que estão lidando com isso, porque é um, é um babado, sabe? É, nesse cuidado eu acho que a gente também tem né, a nível de, de, de... dessas trocas, né, enquanto LGBTs pensando ativismo, em uma sociedade menos desigual, a gente é bombardeada de coisas, mano, e a gente não tem suporte, né, a não ser nossas amigas e nossa rede de afeto, e aí quem tem ah, condições ah, é. de fazer um tratamento psicológico, ou de bem-estar, e etc, mas aí, muitos desses trabalhos que estão desenvolvidos não tem nenhum momento, para tá? a pessoa tá fazendo aquilo ali, pô, porque ela é aquilo, ah. e ela faz aquilo, tá, porque a realidade material nos coloca naquela condição, né? E a gente tem que agir. É verdade, Malaika. E pensando sobre isso ainda, pensando sobre essas formas de organização, a gente viu que nesses últimos dois anos aí, nesses dois primeiros anos, nesses últimos dois anos, né? No, nos anos de governo Temer e agora nessa tragédia do desgoverno Bolsonaro, a gente teve um ataque muito profundo à cultura, né? A parte da cultura, da arte como um todo. Que eu acho que também é um instrumento de modificação social, de reivindicação dos nossos corpos, então, de, ocupar, de ocupar também um espaço muito importante. Por exemplo, só no governo Temer, aponta-se que houve um corte de 43% do orçamento para a cultura. E quando chega no governo Bolsonaro a gente perde é, o status de Ministério e se torna uma secretaria, uma secretaria considerada especial, mas que é bombardeada cotidianamente, que, enfim, de... vergonhas e vergonhas e vergonhas. E que ao invés de fomentar a diversidade, a inclusão fomenta. O, o nazismo, por exemplo. Então, eu queria que você comentasse também sobre isso, né? Você, como essa artista maravilhosa, o que é que a gente tem vivido nesse país sobre cultura? Mana, assim, duas grandes questões que também sempre atravessaram o país, né? Saúde, três. Saúde, educação e cultura. A saúde, a gente já também tá vendo como é que tá, né? Nesse caminho aí... Eu devo confessar que eu parei Tem algum tempo de ver algumas notícias Relacionadas a essa movimentação Da política, porque estava me dando Alguns gatilhos de ansiedade Mas em breve voltarei a dar um google. Mas até onde eu estava acompanhando Estávamos sem ministro da saúde Eu não sei como está atualmente é, Estávamos Presidente, sem ministro da saúde sem ministro. Entendeu? E assim, esse é um baque Com a cultura Gente, o que foi Regina Duarte né? O que foi aquilo É... Eu fiquei muito perplexo porque, assim, amiga, não tem como você considerar dentro de um. Outro baque na nível de cultura pra gente, né, que é preta. Fundação Palmares, Sérgio. O que foi Sim. aquilo? Sérgio Tramado. Entendeu? Gente, existe. É, é de uma. Eu, eu entendo que no Brasil a gente tá vivendo uma distopia, assim, do absurdo mesmo, sabe? As pessoas, isso elas é na estão. É uma intelectual, não é? Marca? E, assim. Tu, a, tudo tá, o absurdo está implantado, sabe? É, não tem como se traçar uma perspectiva real, sabe? Porque a gente está né, tá num sistema muito nebuloso de pessoas muito finistas e que estão gerindo um projeto de extermínio que a gente sequer tem noção dos trâmites, eu acho, internos que acontecem entre essa galera, né? E tem os vazamentos, que tem as coisas aí, a gente vai acompanhando, mas eu estou frente à situação tanto quanto... Assustada, mas não amedrontada, porque eu acho que, entendendo esse lugar também da arte da cultura, é, mesmo quando existia já ministério, eu acho que para pessoas que trabalham de uma maneira independente, alternativa com arte, viver e se manter, sempre foi um lugar muito de uma trincheira. Então, eu eu acho que a, toda artista é trabalhadora, né e trabalhar é, é um fundamento. né Acho que o trabalho... Seja ele fomentado pelo Estado ou não, ele é uma realidade. Então, é, eu acho que o que nós temos agora, que nos preocupar mesmo, é que a gente... Foi funcionada, né a Lei de Emergência Cultural. Tivemos ontem. essa... Isso, foi ontem. ...tido, né? Que também é aquela coisa, é uma garantia legislativa, mas que a gente sabe que a nível de implementação vão ter aí várias tramitações acerca, sobretudo, dessa distinção que a gente está tratando, né? É... Sem falar da demora para que essa lei fosse sancionada, né, amiga? Exato. Deixa aí Era praticamente uma... durante é... seis e meses. E a gente já está quase 100 dias de pandemia, sem nenhum respiro nesse sentido, por não termos essa, essa cadeira ocupada por uma pessoa que vá, fosse movimentar, né? Então o que eu acho é isso. A gente precisa se preocupar porque a gente está num momento que tudo, tudo tem que ser muito... Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. E a gente está... A gente, eu vou colocar aí todo mundo, porque é um momento muito específico que está acontecendo. Tá? Acho que todo mundo ainda está tentando assimilar muita coisa é, é, para poder ter ações, etc. Eu, eu devo confessar que a nível de, desse movimento macro-político brasileiro, eu só fico cada vez mais pasma. E todo mundo acho que do, do, do, é, do país né, tem essa relação. Ao mesmo passo que tem um sentimento de... É, revolta, que eu acho que a gente artista, inclusive nesse momento que está onde a gente está tendo né, a arte como um lugar muito de respiro frente a tudo que está acontecendo, temos uma obrigação e um compromisso histórico de vincular nosso trabalho artístico a um projeto político que modifique a situação como está. Então, isso também é você entender que você está podendo né, agir e transformar esse momento no mundo, sobretudo no Brasil. E não é uma coisa de esvaziamento, porque isso, sobretudo, é se respeitar. Não vamos esquecer que tem uma pandemia aí do lado de fora, um vírus babado. Tá reduzindo, tá. Mas eu acho que, em a... Stonewall, foi o corpo sexo dissidente que foi lá para frente, meteu a pedra e assumiu o compromisso, né? Eu, eu tenho uma questão seríssima com isso também, que o Black Block e o front do movimento, ele sempre é composto pelas mesmas pessoas, né? A galera, sempre que tá ali, sempre é esse front e sempre será. Então eu acho que no momento preserva, né, também, e vamos entender como é que a gente consegue se... É organizar, né, enquanto artistas e pessoas da cultura, para conseguir produzir conteúdos e vincular informações que, primeiro, destituam o poder que está estabelecido para essa galera bizarra que a gente tanto está falando, sabe? E somente, né? Porque aí também é, é o lugar que é mais potente ainda que, ok, criticou tá uma merda, não tá bom, vamos, vamos tirar, mas assim, quem é que a gente vai botar agora no lugar dessa dessa galera? Quem é que você conhece? o que você está é, procurando conhecer, porque já está em cima, para que você bote e não deixe acontecer o que aconteceu. Sabe? E aí, a nível da gente do Nordeste, eu tenho muita tranquilidade em, em, em afirmar que temos essa consciência, porque não elegemos Bolsonaro. Entende? É, não elegemos ele, então isso é um compromisso que eu acho que também o Sudeste, o Sul, nem o Norte também né elegeu. É, acho que é algo... Não sei, na verdade. Mas eu sei que o Nordeste não elegeu e... O Sudeste e o Sul foi a grande massa assim, de votos. Então essa galera também que está aí, pega a visão e vamos trabalhar em conjunto para que isso né, mude o que é sobre isso. né? Assumir posturas. Quem está em cima do... E vamos fazer essa mudança acontecer. Não estou aqui citando nomes, não estou aqui fazendo é, nenhum tipo de propaganda nesse sentido, mas sim trabalhando nesse lugar de entender como é que a gente muda esses projetos. É com voto, é com a gente no poder e mudando as instituições de dentro né, para fora. E fazendo essa parte né, nos centros de poder. É o que eu acredito. Esse é um, esse é um momento histórico que nos exige movimento, né? que nos exige vigor para enfrentar esse desgoverno, mais uma vez, coloco como desgoverno, que está aí. Porque realmente é um momento que literalmente a gente ri de nervoso a cada notícia que a gente uhum. vê, porque gera um adoecimento físico por causa da crise sanitária, a dificuldade de ter acesso a qualquer coisa que combata essa crise. A gente vê um isolamento, inclusive, como você colocou, dos governadores nordestinos, né? o governo federal isolando os governadores nordestinos por se posicionarem a favor do povo brasileiro, né? a favor da nossa saúde. Uhum. Então, de fato, é a dificuldade de, de, de levar adiante debates básicos, como direito à vida, como enfrentamento de uma crise mundial. A gente tem disputado a história, a realidade, né? Eu acho que, às vezes, o governo tem vivido um universo paralelo, completamente fora da realidade do povo brasileiro. E aí, Mike, Sim. a gente já tá com 55 minutos de live, está sendo, assim, uma super aula, mas até a gente estava conversando mais cedo sobre essa dificuldade de, de ficar tudo dentro dessa uma hora aqui do Instagram, e para que a gente não perda esse time com você... Eu vou deixar esse espaço agora para que você possa fazer suas considerações finais desses últimos cinco minutinhos, é, falar sobre sua perspectiva aí para o futuro, tanto na arte como enquanto drag, enquanto sujeita preta, né? De luta, né? Assim, uma mensagem também de esperança, de luta e de esperança. Para que a gente traga essa positividade também aqui no Reconexão. Então, é isso. Desde já, muito obrigada. Foi incrível estar com você nessa tarde de hoje. Um aprendizado imenso. Nem sei descrever o quanto eu aprendi ah. aqui em 55 minutos de live. Tudo, tudo. Todo mundo tudo. aí ó, te elogiando, viu, nos comentários. Dizendo que você é maravilhosa. Eu é vi. Muito, muito eu quero beijo. mandar um beijo pra Digal. <risos> é uma mana daqui tava Salvador também maravilhosa. Militante, ativista, tudo. Adoro, adoro, adoro todo mundo que também acompanhou vi vários corações aqui mas o papo estava tão intrínseco que eu não consegui também me relacionar muito com os comentários mas estava acompanhando também brigadão foi muito tudo é, eu agradeço mais uma vez Ana o bate-papo foi muito gostoso né fastidio tá tanto que passou super rápido a gente falou sobre tanta coisa e acho que tem tanta coisa para falar ainda é, me deixo também a disponibilidade para no futuro quisermos bater mais papo sobre qualquer coisa acho que a gente pode conversar e agradeço ao Reconexão Periferias também por puxar né, essa pauta tão necessária e tão emergente. Eu, a Ana também está aqui na live, arrasou, a minha amiga. Tudo. É, eu, enquanto assim, artista, venho entendendo o momento como um lugar também da gente, mais do que nunca, tentar ser criativo. Né? Eu sei que a criatividade ela precisa de. Muitos momentos para que aconteça, de muitos contextos específicos. Mas a minha dica é, já que a gente está em casa, vamos tentar fazer da nossa casa, com mais ambiente, né? Eu sei que nem todo mundo está... Eu moro só, né? tenho meus dois gatinhos. Eu sei que nem todo mundo tem essa mesma é, condição de morar sozinho. Algumas pessoas estão com famílias, outras também estão só, mas não estão entendendo muito bem esse lugar né? da solitude. Mas eu acho que é um exercício, a gente e entender a nossa casa como nosso corpo expandido agora, né? Como um espaço que está sendo nosso basta está, está sendo nosso palco, está sendo nosso estúdio, está sendo nosso encantinho e fazer um ambiente propício para que estimule você a vida, né? E a um lugar mais criativo, organizar o um espaço. É... E eu falo isso que a gente está enfrentando de novo, né, esse momento, a gente não sabe qual é que vai sair, a vacina está em, em, em processo, e isso é um lugar de conscientização e redução mesmo de danos e pensar essa saúde, né, como um todo. Então, vamos construir esse espaço para quem é artista aí, né, especificamente, é, que propicie a sua criatividade, né, e tenta comunicar com outras pessoas, trocar, a criação às vezes ela surge também de uma conversa, ela surge de uma troca é, e que a gente não vai resolver tudo na, na, né, dentro da gente. Então é um momento que já passei pelas crises de ansiedade, agora eu já estou menos ansiosa né, desse processo todo, mas o que vem me ajudando muito é entender de fato esse lugar dos afetos, trocar, conversar com as amigas, não foi assim logo no início, não foi fácil, uhum. é contínuo, é babado. Mas se estimulem, estimulem suas próximas, fomentem a vida, estimulem a criatividade, né? Porque ela chega uma hora e aí, né? Você pode produzir ou não, mas assim, vamos sempre tentar estender para o outro e para a outra esse lugar de possibilidade, né? De um futuro melhor, porque o novo normal que está vindo vai girar muito em torno de como é que a gente vai sair desse processo. Então vamos fazer de tudo para sair bem e com as manas, assim, né? É, juntas, né?